Márcia Tiburi, aquela Não candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PT, que tadinha, né, mal pontuou, me chamou de nazista e vai ter que pagar 5 mil reais pra mim que perdeu agora mais uma vez. Já tinha perdido na primeira instância, agora perdeu na segunda instância e tomou um pito. Uma aula do Poder Judiciário dos desembargadores que votaram unanimemente. Unanimemente? Tá certo, unanimemente? Tá se estranho. Unani. Unanimemente. Unanimemente. Tá certo. Por que que eu tô achando estranha essa palavra? Enfim, os desembargadores que inter... Entendem... Oh. Eita que tá hoje, bagulho tá louco. Os desembargadores que entenderam unanimemente todos os desembargadores do tribunal votaram com a relatora. Acho que é uma desembargadora que manteve a condenação. Agora a Marcia Tiburi vai ter que pagar, sim, 5 mil reais pra mim, sem choro, nem vela. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações e você entrar na Academia MBL, estão abertas as inscrições para a Academia MBL, você quer fazer prova para receber bolsa, também tá aberto, você tá com uma dificuldade de pagamento aí de cartão de crédito, não tem limite, entra aí, manda uma DM pro Renato Batista, manda uma DM para Amanda Vitorazo. eles vão te ajudar, enfim, vamos seguir aí nesse projeto de formação de quadros, né, eu quero que você discute a eleição junto com a MBL em 2024 e 2026, vamos ter candidato no Brasil inteiro com você, bem informado pela Academia MBL, que já tem, assim, trazido quadros maravilhosos. O próprio Guto Zacarias, agora eleito deputado é, estadual, vice-líder do governo Tarcísio, 150 mil votos é fruto da Academia MBL. Muito bem. A, a Márcia Tiburi, né, me chamou de nada depois daquele episódio do Flow Podcast, né, que até o Procurador-Geral da República abriu investigação, saiu no Jornal Nacional, enfim, tive minha reputação linchada, né, com uma acusação esdrúxula de que eu estaria fazendo apologia ao nazismo, né. Primeiro, engraçado que o Procurador-Geral da República não investigou, não denunciou, não prendeu ninguém por corrupção, por absolutamente nada, né. Aliás, várias vezes, né, Bolsonaro fez apologia a golpe militar e o Procurador-Geral da República nunca falou absolutamente nada, né? Foi só no Flow Podcast, né? Eu defendeu o posicionamento de que sim, as pessoas têm de ter acesso às obras, aos documentos históricos do nazismo, para repudiar o nazismo, para entender do porquê que foi o pior regime de todos os tempos, que ele foi lá e abriu uma investigação contra mim. Muito bem, Ivan Valente já perdeu o processo por me chamar de nazista, Jean Willy já perdeu o processo por me chamar de nazista, Agora é a vez de Marcia Tiburi. E veja só a aula que o tribunal que a relatora desembargadora deu para ela. Vamos lá, vou ler um trecho aqui da decisão. Em verdade, o que caracteriza o dano moral quando há crítica à pessoa que desempenha um cargo público, em especial os políticos, é o abuso do direito de criticar. Ou seja, todo mundo tem o direito de criticar políticos. É uma coisa que eu defendo abertamente. Inclusive, tá na minha lei de liberdade de expressão. Porém, você não pode abusar desse direito, ou seja... Você não pode imputar a esta pessoa uma conduta criminosa, né? Isso já é abusar do seu direito, porque aí você tá colocando em risco a reputação da pessoa, a honra da pessoa, a vida da pessoa. É ciência comum, no caso, ele fala no caso, a parte ré, que é a Marcia Tiburi, que eu processei, nominou o autor eu de Natal. É senso comum que no Brasil hoje vive-se a intolerância com pensamento e palavras daqueles que possuem posicionamento divergente. Banalizou-se discursos de ódio, sendo comum denominar as pessoas de nazistas, fascistas, comunistas, etc. Ou seja, o judiciário, a segunda instância do Tribunal de Brasília, reconhecendo que hoje ficou banal. Você chama uma pessoa de fascista, chama uma pessoa de nazista. Simplesmente porque eu discordo dela Acho que tem até um meme, né? Com a, com a capa de um livro, assim, com um arco-íris né? Todo mundo que discorda de mim é nada né? Que é basicamente a tática das esquerdas De setores da... da, da é, não vamos generalizar de Setores da esquerda Que utilizam, né? infelizmente, setores que hoje estão no poder Que hoje vocalizam isso Que é o seguinte Se você está contra né, a minha ideia Se você discorda de mim É porque você odeia trabalhadora É porque você odeia pobre É porque você é um fascista É porque você é não... um que você está mal intencionado, é impossível na cabeça dessa gente, ou pelo menos na estratégia política de destruição de reputação dessa gente, é impossível que você queira algo bom, mas simplesmente defenda um caminho diferente para chegar num fim bom, numa boa educação, numa boa saúde, né, no pleno emprego, em geração de renda, em desenvolvimento do país, etc e tal Não, para eles é impossível, se você discorda deles, automaticamente você é mau caráter E por ser mau caráter, precisa ser combatido, precisa ser criminalizado Esse é um ponto aqui né, que eu tô é, é, é, ampliando, né? ou, ou destrinchando né? o que o tribunal disse muito bem. Frisa-se que esses termos muitas vezes são proferidos sem que se saiba o real significado de cada um desses adjetivos ou para aqueles que sabem a ofensa em nominar alguém de nazismo, torna-se pior ainda, dado o conceito do termo, né? Ou seja, diz que basicamente, né, por várias vezes é muito comum e na minha opinião é o que acontece na maioria das vezes, a pessoa que chama alguém de nazismo fascista, não tem a menor ideia do que foi o regime fascista, não tem a menor ideia do que foi o regime nazista, né, as pessoas que utilizam esses adjetivos de maneira banal, né, inclusive ofendem aqueles que sofreram com fascismo e com nazismo. A comunidade judaica, né, e eu tive muitos votos da comunidade, tanto em 2018 como em 2022, represento parte significativa da comunidade judaica do estado de São Paulo. Eles se ofendem quando utilizam de maneira tão banal o termo nazista, porque aí você diminui a carga que esse adjetivo deve ter, que é uma carga de pior adjetivo possível, por ter sido o regime mais cruel possível. E quanto mais você utiliza de maneira banal, sem saber do que você está falando, sem saber que houve um genocídio em escala industrial, em que o governo fazia licitações e as empresas competiam numa indústria da morte e da tortura, quanto mais você banaliza isso, mais você prejudica aqueles que sofreram com o regime, né? E todos os filhos e netos de quem sofreu com esse regime. Muito bem, é grave a conduta de imputar a peste de nazis a alguém, mormente quando todos sabem que essa ideologia ultrapassada é abominada mundialmente. Ao analisar a entrevista concedida pelo autor, eu, como um todo, verifica-se que não houve apologia ao nazismo. Que é óbvio, ao contrário, ele afirmou ser veementemente contra tal doutrina, defendendo a liberdade dos cidadãos a livros e registros históricos provenientes do nazismo a fim de que os cidadãos se informem e concluam o quanto tal doutrina fere os direitos humanos. É exatamente o que eu defendi. Gente, esse tipo de decisão me dá esperança. Porque assim, é uma decisão sucinta, precisa e que de fato pune quem criminosamente tenta assassinar ou assassina a reputação de gente correta e honesta que só está defendendo o seu ponto de vista que simplesmente por ter um ponto de vista diferente daquela pessoa É massacrada É massacrada Então vai ter que pagar Agora a Marcia... Mas sabe o que é pior? A Marcia Tiburi Ela é tão burra Mas tão burra Que a resposta dela ao tribunal Foi o seguinte Olha, a justiça deu essa decisão Porque ela é fascista e machista Meu Deus do céu Primeiro, pra ela tudo é fascismo Tudo é machismo Segundo Você realmente assim, tem que ter uma inteligência Superior, né? Igual aquela igual aquele rap do Ben 10, o, o, o, o conhecimento que beira onipotência. Absoluta, consciência. É você xingar de fascista e de machista o tribunal que te julgou. É um negócio é. Você... E ela reafirmou a acusação contra mim. Ela reafirmou o xingamento, o crime reafirmou que, ó, olha, é, é, é quem defende aquilo ali que o quem falou é nós não tem como não, não defender isso daí sem ser nazista. Então, ele é Ela reafirmou E eu já oficiei o tribunal para que o tribunal saiba oficialmente Que a Marcia Tiburi chamou né, a justiça brasileira Especialmente os membros do tribunal Que proferiram essa decisão De fascistas, de machistas E que ela reafirmou o crime que cometeu contra mim Então, é... fiquem ligados Porque pode ser que a pena Pra ela seja ainda mais dura Que a punição pra ela seja ainda mais dura Simplesmente porque ela é Insana a ponto de chamar Quem proferir uma decisão contra ela De fascista, de machista Só porque ela discorda da decisão